Quantos estão alegres nesse dia? Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém? Deus é bom, não é bom? Amém? Eu creio, Deus é bom. Vamos ler daqui a pouco o texto da palavra, mas eu quero começar falando hoje o nosso tema. É Uma coisa muito importante... É que às vezes a gente tem uma ideia muito errada de nós mesmos. Não é verdade? Às vezes a gente acha que a gente é muito fraco, muito muito coitadinho, né? Quem quem aqui já pensou isso de si mesmo? Levante sua mão. É na verdade, sim ou não? Ah, nunca vou conseguir fazer isso, nunca vou conseguir fazer aquilo. Não é verdade? Isso não não acontece? É? E outras pessoas já têm uma visão totalmente oposta. Eu sou muito bom, so I'm really good, eu consigo fazer, it, porque eu sou because eu, because né? <risos> O que eu quero falar nessa noite tem mais a ver com a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Ok, porque nós precisamos estar firmados em Deus. E não em nós mesmos. Amém, queridos? Amen, e eu vou começar contando um pouco da história de Israel, que eu sei que vocês já conhecem, que vocês conhecem muita coisa de Bíblia, eu fico orgulhoso de, fico orgulhoso de vocês. Eu não sei, não sei quando eu falo assim, alguns ficam rindo. É verdade, eu tenho orgulho de vocês. Eu sei que alguns de vocês estão rindo mas eu realmente estou orgulho de vocês. Vocês sabem que o povo de Israel ficou 400 anos como escravos no Egito. E eles são da descendência de Abraão. E quando Deus levantou a nação de Israel, Ele disse para Abraão, Eu vou fazer de você uma grande nação. Mas Ele também disse... Os seus descendentes vão ser escravos por 400 anos. Mas no final dos 400 anos, eu vou libertar os, os seus descendentes. Eu vou levá-los para uma terra uma terra boa, espaçosa them, land, uma terra que emana leite e mel e eles, vocês serão muito felizes neste lugar e quando eles eram então aconteceu que eles se tornaram escravos no Egito they in Egypt, eles sofriam muito e eles clamavam a Deus Senhor quando tu vais nos libertar daqui e levar-nos para a nossa, Senhor, nos e nos levar a nossa terra? De formas que todas aquelas pessoas tinham bem firme no seu coração. Que, pessoa, eles tinham bem firme aquela promessa de Deus. Promessa então fala comigo, promessa de, a promessa de Deus. Que eles tinham bem firme no coração? Promessa de Deus eles respiravam a promessa eles viviam a promessa eles choravam pela promessa até que Deus levantou um homem que era Moisés e Deus repetiu a mesma coisa para Moisés você Moisés vai conduzir o meu povo o povo de Israel a For, para fora dessa escravidão do Egito. Moses, e você vai levá-los para uma terra, a terra que emana leite e mel. A land, a land e de fato isso aconteceu. Deus enviou 10 pragas no Egito God, Egypt, porque o Faraó não queria deixar o povo ir. Mas na décima praga, ele teve que deixar o povo ir porque todos os primogênitos do Egito morreram na mesma noite inclusive o de faraó e o povo de Deus saiu do Egito alegre, feliz, satisfeito mas quando chegou diante do mar vermelho eles agora começaram um outro discurso ah, por que? Porque faraó veio atrás dele, com, deles com o exército dele. E ali eles começaram a reclamar, mas Deus foi misericordioso, abriu o mar vermelho. E Deus, de maneira que Deus destruiu também o exército de faraó. E ele também destruiu o exército de faraó ou seja, eles viram muitos, muitos, muitos milagres de Deus. Mas depois de mais ou menos dois anos que eles estavam caminhando no deserto, eles já estavam já chegando na Terra Prometida. E Deus deu uma ordem para eles. Falou com Moisés. Separa doze homens esses devem ser os líderes das doze tribos de Israel, fala comigo líderes, amém, preste atenção nessa palavra, e eles vão, você mande esses homens para serem espias lá na terra de Canaã, Olhe para ver como é o povo da, da terra Veja como é a terra How is the land itself? Se a terra é boa if the land is good, O produto da terra É bom are they good? E Veja também se as cidades são fortificadas. E veja se o povo é forte ou se o povo é fraco, se é muito ou se é pouco. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Números capítulo 13, versículo 27. Vocês gostam de ouvir história, né? Já vi. Mas a gente vai ler na Bíblia, tá? Quem encontrou diga amém Não, Quase ninguém encontrou no Eu vou Números capítulo 13 Números Versículo 27. 13, uh, verse 27 Amém? Muito bem O que, é que diz nesse texto? Agora eles voltaram Quero só que vocês entendam o contexto. Eles foram espiar a terra e agora eles voltaram. So leaders, Versículo 27 diz assim, E dando conta a Moisés, disseram, Fomos à terra que nos enviaste, e ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Very large. We even saw the of Anak there. Os amalequitas habitam na terra do Negabe, os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. And the Negev. The Hittites, the Amorites Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, Subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela até aqui por enquanto amém queridos? quero que você veja dois aspectos muito importantes aqui primeiro aspecto é que nós precisamos entender quem nós somos em Deus o que representa Deus na minha vida e como eu reajo a essa presença de Deus na minha vida ou seja porque muitas vezes nós podemos entender que somos povo de Deus nós podemos entender que somos salvos we we're porque cremos no nome de Jesus, Jesus porque vamos à igreja church, porque fazemos orações pray, porque conhecemos um pouquinho da Bíblia Bible, e às vezes estamos satisfeitos com isso mas não entendemos de fato qual é o propósito de Deus com isso na nossa vida well, we e nem entendemos como nós temos que nos comportar diante dessa presença de Deus em nós God in us. Deus, como eu disse, tinha tirado aquele povo da escravidão de 400 anos como eu disse, Deus tinha tirado da escravidão From that 400 years slavery. eles haviam experimentado muitos muitos milagres de deus porque os milagres de deus é para Deus está tentando provar para o seu para o seu povo que ele está ligado no seu povo então sempre que deus faz um milagre so that God makes a miracle, ele está dizendo ele está enviando uma mensagem He's saying something. He's sending out a message. eu estou aqui here. eu estou com você with you. eu estou prestando atenção no que está acontecendo com você eu estou cuidando de você e Deus fez isso com esse povo durante muitos anos so eu nem mencionei a metade talvez dos milagres que Deus fez foi muito mais milagres que Deus fez the so e eles viviam debaixo de que? lembra do que eu pedi para vocês repetirem primeiro? What? What debaixo de que? de uma promessa quantos aqui já viveram ou vivem debaixo de uma promessa amém como é viver debaixo de uma promessa eu vou dar um exemplo para você se você tem filho ou se você é um filho pequeno é e um dia o seu pai ou a sua mãe prometeu alguma coisa para você <risos> ou você prometeu algo para o seu filho o que acontece a, do dia que você prometeu até o dia que você cumpre a promessa <risos> vamos lá, exercício aí de casa como é que é? é cobrança é cobrança cadê? você não prometeu que dia que você vai me levar lá? quando você vai fazer? não está na hora ainda? <risos> ou seja, eles viveram durante 400 anos debaixo de uma promessa cobrando de Deus até que Deus falou com Moisés eu ouvi o clamor desse povo o clamor é eles dizendo cadê a promessa quando o Senhor vai nos tirar daqui Deus veio e tirou eles com uma mão poderosa eu vou perguntar uma coisa para vocês eles pediram por uma terra eles pediram por uma terra que emana leite e mel não, eles não pediram mas foi o pai que quis prometer porque quando Deus levantou Israel ele disse eu vou levantar um povo para ser o meu povo para que eu seja manifesto a todas as outras dações da terra através do meu povo so that I may be to all other my eu vou fazer coisas para esse povo que nenhum outro Deus jamais pode fazer porque não é Deus e agora esse povo now, people, que vivia debaixo da promessa promise, que já tinha vivido tantos milagres de Deus so God, o que eles fazem? Do do? eles então voltam de espiar a terra, e eles começam a mostrar a, Mo, a, a Moisés, uma visão totalmente humana das coisas, human Qual era a visão humana deles, Qual, como que eles, o 10 dos 12 espias, viram o povo da terra, ele disse, a terra realmente é boa, The land really is really good. Mas ele diz, essa terra é terra que devora os seus moradores that, said, land, their, the Você já tentou convencer alguém de que uma coisa é boa E que a coisa é realmente boa, mas a pessoa vive tentando dizer para você que não é boa Você entendeu o que eu disse? Você entendeu a minha digo? pergunta? você já tentou fazer isso? É, é muito ruim você se sente muito mal por exemplo, você quer dar um presente para o seu filho, vamos então, dizer e você, vamos falar de carro, que todo mundo, a maioria conhece carro, né? E você quer dar um Honda para o seu filho, e Honda, quem sabe, quem conhece Honda, sabe que Honda é um bom carro, mas o seu filho decidiu que ele quer um Ford, e você fica, meu filho, o Honda é bom, o Honda não quebra. The Hondas, Eu não, não tô recebendo nada do, da Honda, tá? Para falar isso aqui. Any, like, Honda o Honda não quebra, meu filho. The Hondas, ele diz: mas pai, mas o Ford, né? Says, oh, dad, mas quando eles ele se convence que o pai não vai mudar de ideia, well, the ele fala, o Honda é bom, mas o Honda não é bom, pai eu não gosto da cor pai é difícil dirigir pai e ele começa a argumentar então dez daqueles líderes começaram a fazer esse tipo de coisa a terra realmente é boa mas é uma terra que devora os seus moradores as cidades são realmente maravilhosas mas são muito fortificadas aquele povo é um povo que é muita gente muitos soldados e sabe o que mais Moisés nós vimos lá os filhos de Anak. Anak os filhos de Anak eram gigantes the of Anak the por exemplo, quem já ouviu a história do gigante Golias sabe que, que Golias era também um descendente de Anak, and Anak. e eles viram lá, ah, tinham muitos gigantes e de fato eles olharam e disseram não vai dar para nós <risos> nós não vamos co conseguir conquistar porque a visão deles como é que era a visão deles? Era humana. Fala comigo, visão humana. Deus não tem uma visão humana para nós. Porque a visão de Deus é diferente da visão do homem a Bíblia diz, no livro de Isaías, livro de Isaías diz, quando Deus está falando pra, através do profeta Isaías, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus caminhos são mais altos dos que os vossos caminhos, <risos> olha que maravilha esse Deus que nós servimos, é incrível, que nós quando nós olhamos uma coisa, algo, da visão humana, da nós dizemos, dá para nós, mas quando nós olhamos da visão espiritual, e o que é a visão espiritual? É quando nós entendemos quem nós somos em Deus, é quando nós entendemos quem é Deus, aquele que está do nosso lado eu poderia dizer que na visão humana aqueles homens estavam certos dez deles mas como era que aqueles homens viam a eles mesmos veja aí em números capítulo 13 versículo 33 olha o que, é que diz também vimos ali os nefilins ou os filhos de Anak isto é os filhos de Anac que são descendentes dos Nefilins agora veja a visão deles éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos the there, the Anak, like eyes, prestou atenção no que eles disseram duas coisas importantes Alguém daquele povo falou para eles que eles eram como gafanhotos? Não. Quem foi que começou com essa história? Who began with this story, with this talk. Eles mesmos. They Nunca, ninguém de fora disse para eles que eles eram tão pequenos como gafanhotos. No one said that they were as small as Mas eles começaram a ter uma visão errada de si mesmos. Irmãos, nessa noite, esse é exatamente o ponto que eu quero que nós nos detenhamos. Brothers, tonight, nós precisamos ter uma visão correta de quem nós somos em Deus. Right Por que isso? Why? Porque se nós tivermos uma visão correta de quem nós somos em Deus, de quem nós somos em Deus, Toda a nossa vida será mudada. Our lives will be Deus prometeu a terra para eles porque Deus quis. God land to them he to. Você não nasceu pedindo a Deus para ir para o céu, nasceu? Não é verdade? Right. Mas de quem foi a iniciativa? De mandar seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, de nos salvar, de nos restaurar e de nos levar para morar com Ele. De quem foi essa ideia? Essa ideia foi do próprio Deus. Ele tomou a iniciativa. Ele tomou tudo, ele fez tudo que era necessário, incluindo o sacrifício. Agora... Muitos de nós estamos, muitas vezes, agindo como aqueles dez homens. Eu quero ir para o céu, mas eu não sei se eu vou para o céu. Eu quero servir a Deus, mas eu não sei se eu vou conseguir servir a Deus. Eu tenho muitas dificuldades. Eu tenho muitos obstáculos. Eu não consigo vencer. Você precisa descobrir quem você é em Deus. E você precisa abraçar esta realidade e não soltá-la nunca mais. Por quê? Porque é isso que vai mudar a nossa vida. Eu quero que você veja. Nós já lemos este versículo. Porque é muito importante. Quando nós lemos ao mesmo tempo que eles disseram que eles eram como gafanhotos. When they said that they were like grasshoppers. Eles estavam dizendo que se você ler toda a história, você vai descobrir algo interessante. Story, Eles conseguiram levar todo o povo contra Josué e Caleb <risos> e eles sabem o que eles fizeram falaram, vamos levantar um novo líder para nós e vamos voltar para o Egito meu Deus você pode pensar nisso 400 anos de escravidão e agora eles querem voltar para o Egito porque eles estavam com medo de enfrentar Aqueles a quem Deus mandou eles enfrentarem Ou seja O que que estava neles Mentalidade de escravo Existe a mentalidade de livre E a mentalidade de escravo Há um, alguém que disse Eu não sei quem foi Mas disse o seguinte O povo saiu do Egito He said that the people, they left Egypt. Mas o Egito não saiu do povo. Você pode, você consegue traçar esse paralelo na vida, na nossa vida? Não vou, não vou falar na vida dos outros, na nossa vida. You this in our own lives. Às vezes a gente sai do mundo mas o mundo não sai da gente world, é como muita gente por exemplo nós estamos vivendo aqui eu vivo aqui já há 13 anos outras pessoas há muito mais anos do que nós mas até hoje tem muita gente que vive aqui há 20 anos e não consegue esquecer das coisas que ficaram para trás no Brasil There are many people who have lived here for twenty years and can't forget and leave behind the things of Brazil vive duas vidas Aqui, fisicamente, e a sua mente está no Brasil. They live here but they live in Quando você começa a lembrar das coisas boas do Brasil, você esquece das coisas ruins. Não é verdade, irmãos? Right, Quem aqui não vive, não lembra de alguma coisa boa do Brasil? Eu lembro de muitas coisas boas do Brasil. Tem uma coisa que eu amo no Brasil, geleia de malcotó. One of my favorite things in Brazil is é um the doce, of jelly. né? E eu gosto muito desse doce. Really like Toda vez que eu vou no Brasil, every time that I go to Brazil, eu vou direto comprar esse doce, e vou comer esse doce. I go to the buy this jelly. E quando alguém vem do Brasil que sabe que eu gosto doce, por isso que eu gosto de falar isso aqui na igreja. Sabe o que eles trazem para mim? And you know what they bring to me? geléia de Mocotó, They bring me this jelly. não tem presente melhor que eu gosto de ganhar, irmã like Yuma foi lá para a Flórida, lá lembrou do pastor e comprou um geléia de Mocotó e trouxe para o pastor, irmã Yuma, irmã Yuma, ela foi para a Flórida e lembrou que o pastor gostou desse geléia, isso não é uma maravilha? Quando a gente pensa em geleia de Mocotó, no meu caso, talvez você seja outra coisa, você esquece todos os problemas e você fica com vontade de voltar. voltar não, é não é verdade? É verdade. É verdade. Mas agora, eles estavam exatamente desse mesmo jeito. É melhor voltar para a escravidão do que enfrentar esse povo. Essa não é a mentalidade de Deus para nós. Sabe qual é a mentalidade de Deus para nós? Deus quer que nós avancemos para nós. A conquista das suas promessas. God wants to in the of his Você tem promessa de Deus? Have a from God? Eu tenho promessa de Deus. Paulo diz assim, esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão à minha frente. O mesmo princípio pode ser aplicado na vida espiritual. Agora... Veja o que foi que Caleb fez. Você já leu comigo aí? Veja esse versículo que é o versículo 30. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente. Vou fazer uma pausa aqui. Falei. Olha, aqui na minha tradução diz, com ânimo. Ele diz mais, o que mais que ele diz? No versículo 30. Ele diz assim, vamos nos apoderar dessas cidades. Por Por quê? Ele diz: Nós vamos prevalecer contra ela. Irmãos, sabe como é que a gente fala isso num bom português? Brothers, you know vamos partir <laughs> okay? para cima. Let's go for Ok? Vamos partir para cima. Que nós vamos conquistar. Nós vamos conseguir. A gente não faz a mesma coisa quando a gente quer algo muito na nossa vida material. É, na verdade. Quando você quer muito uma coisa, você trabalha duro, você trabalha dia e noite, você está cansado, mas você esquece que você está cansado. Por que você faz isso? Porque você, você porque você sabe que você vai conquistar mas isso tem que se aplicar na nossa vida espiritual porque a, real, a é nossa porque a realidade do reino é diferente da nossa realidade material como que é a realidade do reino? lá em Mateus 6 Jesus disse buscai primeiro Faz assim com o dedo se você quiser. É claro. Primeiro, vira para o compelho. Primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Acrescentadas Sabe por quê? Porque a matemática de Deus É diferente da matemática do homem Quantos conhecem a parábola do semeador? Diz que o um homem saiu a semear sua semente Eu vou pular logo para que caiu em boa terra porque eu não vou pregar a história do semeador aqui. A que caiu em boa terra. Produziu uma semente, produziu 100 grãos. Olha que matemática de Deus. Quantos homens Deus fez com as suas próprias mãos e quantas mulheres? uma e quantas pessoas nós temos hoje? nosso Deus é o Deus que sabe uma matemática que ninguém sabe Ele sabe fazer as coisas por que, que eu estou dizendo isso? porque quando nós entendemos a matemática do reino nós entendemos que Deus é aquele que proporciona a terra a terra que manda leite e mel é Deus que também faz ele que promete te dar a terra ele que te tira da escravidão e é ele que faz você entrar na terra vamos falar juntos é ele que nos faz entrar na terra prometida, você crê nisso, por mais que você queira, você pode não conseguir, se você for tentar fazer as coisas da maneira humana, na visão humana, mas quando você entrega a Deus, quando você confia em Deus, você, confia em Deus você, fala você fala como Caleb e Josué. Porque eles colocaram seus olhos em Deus. Eles disseram, nós vamos conquistar essa terra. Ah, irmãos, eu teria muitas coisas para falar. Mas nós precisamos entender a mentalidade do reino de Deus. Abraão, pai da fé quando Deus levou ele para para outro lugar, e ele levou o seu sobrinho Ló, eles começaram a multiplicar muito o número dos seus rebanhos, ao ponto dos seus pastores, os cuidadores das ovelhas, começarem a brigar entre si chegou um dia Moisés chegou um dia Abraão falou para o seu sobrinho ló não vai não vai dar mais certo a gente morar na mesma terra vamos fazer o seguinte a gente continua amigo mas vamos fazer o seguinte você vai escolher que lado você quer ir se você escolher ir para o ocidente, eu irei para o oriente ou vice-versa. The vice então, Ló so escolheu a visão humana. Uh, went with the human vision. Por quê? Why? Ele escolheu as campinas que eram verdes, que tinha muita água, que era muito agradável. Abraão ficou com a terra seca. Mas depois que eles se afastaram, But after they separated, Deus falou com Abraão. E disse Abraão: Levanta os teus olhos. Said, Abraham, raise your eyes. Look up. E até onde alcançar a tua vista, as far as your eyes can see, eu darei a você por herança. I will give to you as an inheritance. Que que aconteceu? Ló ficou morando em Sodoma e Gomorra. Was in Sodoma e, Gomorra. e quando Ló teve que fugir, teve que sair de Sodoma e Gomorra porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Um, o que que Ló levou com ele, irmãos? What did take with him? Quem sabe da história? Levou o que? Pode falar alto. Só a esposa? He only took his wife e as duas filhas. Two Ele não conseguiu levar mais nada. He to take else. Isso é o que representa caminhar pela visão humana. E o que aconteceu com Abraão? So what to Prosperou. He Cresceu. He Se multiplicou. He Abraão tinha tantos servos e tantos empregados so so que ele conseguiu formar um exército de 318 homens. 318 e com esses 318 homens, ele conseguiu vencer cinco reis. E conseguiu libertar o seu sobrinho-ló da mão desses homens. Essa é a visão espiritual That's É isso que Deus quer para eu e você That's what God wants for me and you. É isso que nós precisamos entender quem nós somos em Deus we need to who we are in God. Porque na mentalidade de Abraão in a human O que que, o que que Abraão estava pensando what was Quando ele mandou Ló escolher When he told Ló to Ele estava pensando Qualquer lado eu que eu for O que que, for, que, que, ir, ir, que vai acontecer, acontecer. Eu seria abençoado. Por quê? Porque ele caminhava pela promessa. O que nós precisamos é colocar os nossos olhos na promessa. Se você conseguir enxergar a promessa, Abraçar a promessa E viver pela promessa Sabe o que vai acontecer com você? Ninguém conseguirá te destruir Sabe por quê? You know Porque o grande eu sou Estará ao teu lado ele é quem vai te guardar. Ele é, vai te ele é quem vai te levantar. E Ele é quem vai lutar por você. Era isso que eles não estavam entendendo. Mas era isso que Caleb entendeu. E nós precisamos entender... As qualidades de Josué e Caleb. Caleb and had. Por quê? Why? Porque agora eram 10 contra dois two. Na visão humana, quem ganha? 10. Mas na visão espiritual, But the vision, quem tem maioria the majority, não é quem tem maior número. Mas é quem é se, a, a, se abraçou à promessa. Mas Take and hold on to the promise. Esses é o que são vencedores Então eles enfrentaram aqueles dez homens so they went and went against those ten men. Fez eles se calarem Made them shut up. Eles, teve, eles tiveram coragem de enfrentá-los Porque na matemática do reino e na linguagem do reino Não é quem tem muito It's not the one who has a lot que vence, mas é quem está com o Senhor, nós vamos aprender essa lição, não significa que aonde está indo a maioria das pessoas, é porque tudo está bom e tudo está certo, that right. muitos anos atrás, havia um, uma ovelha na minha igreja lá no Brasil, eu já contei essa experiência outra vez. Não sei se alguém aqui lembra. Mas ele trabalhava de segurança em uma loja de roupas. In e, então, a loja tinha uma estratégia. Store, Foi ele que me contou isso. Me ele disse, quando a loja tinha muita gente... Eles tinham que ficar com os olhos bem abertos no pessoal para o pessoal não roubar. Porque a gente poderia ir lá no banheiro e vestir três, quatro camisas e assim, né, e sair vestido. Ainda que todo mundo é crente, ninguém pega a ideia. que todo mundo é crente, ninguém pega a ideia. Aí ele disse, mas quando a loja estava vazia, presta atenção. Well, ele disse said, que a ordem era, os seguranças tinham que entrar na loja e ficar fingindo que estavam escolhendo roupas that the security had to go in dress up as normal people and pretend to be buying clothes. Sabe por quê? You know why? Porque as pessoas que passavam na rua street, viam sempre a loja cheia e gente comprando. All the people in the store who were buying então eles pensavam, deve estar muito barato, vamos entrar e vamos comprar também. <risos> Porque nós temos que entender que essa ideia não se aplica nas coisas do reino. Jesus, Jesus disse assim, que estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Jesus disse que estreito e narrow é o caminho salvação. E poucos são os que entram por ele. Mas diz que espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição... E muitos são os que vão por ele. And wide, said, and e às vezes nós temos que ter esse comportamento e essa mentalidade de Josué e Caleb. Have have Caleb. De ter coragem de confrontar os outros, mesmo quando os outros são maioria, mas não estão agindo de acordo com a mentalidade do reino eles confiaram no Senhor eles confiaram na promessa do Senhor e eles tinham muito bem claro qual era a visão de Deus para eles e eles entenderam algo muito especial eu quero que você leia comigo em números 14 e 9 eles estão aqui falando argumentando, confrontando então, so agora right eles estão arguindo, eles estão confrontando. Eles disseram assim em Números 14, 9: Numbers Estão somente: Não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco: Não os temais. Só não sejais rebeldes contra o Senhor, e não sejais afeitos do povo do not be afraid of the people of the land, porque nós os devamos. The protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Você entendeu o que ele disse nesse versículo? O que ele disse nesse versículo é muito forte, irmãos. Sabe por que que eu digo que é forte? Porque eles estavam entendendo que não subindo contra a cidade que Deus mandou conquistar. That not going against the land that they were eles estavam se rebelando contra Deus vou repetir o que eu disse antes quem inventou isso foi Deus foi Deus quem prometeu a terra mas não conquistar o que Deus determinou que seja conquistado é rebeldia contra Deus você consegue ver algum paralelo com a nossa vida aqui agora real, hoje neste lugar eu vou falar uma coisa para você muitos de nós aqui já deveríamos ser pastores pregadores pastors, evangelistas músicos líderes de louvor líderes de célula Leaders of small groups. Em 11 anos de new generation, In 11 years of new generation, essa cidade já poderia estar cheia de células da nossa igreja. This could be with small from our Por que não? And why not? Nós precisamos realinhar nossa visão. Jesus está muito próximo de voltar nós precisamos partir para cima nós precisamos partir para cima da conquista isso aí porque Deus nos colocou neste lugar eu ouço desde que estou aqui repetidas vezes heard, here, times, pelas pessoas que chegam aqui. Here, Pastor, Pastor, Deus me mandou para este lugar. Me Deus abriu as portas. Deus me trouxe para cá. É da vontade de Deus que eu vivo aqui. Para quê? Why? Você acha que se Deus quisesse te abençoar ele não tinha te abençoado no Brasil? you Porque Deus só tem poder aqui. Because God Vocês acham? Ou vocês acham que Deus do Brasil é brasileiro e Deus dos Estados Unidos é americano? Parece engraçado mesmo, né? Deus é um Deus só. Pergunte para você, por que Deus me mandou aqui? Não precisa me dizer não. Se você... Já veio para esse país sendo um cristão, pergunte para você por que Deus te mandou para esse país. Yourself, Porque o Deus que eu conheço, know, ele pode prosperar prosper em qualquer lugar. In se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Não, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Não importa. Mas Deus tem algo para nós. Deus quer que nós nos levantemos e conquistemos. O que nós não podemos é ficar presos entre o Egito e a Terra Prometida. Entende? E nem podemos voltar para o Egito. Quando eu falo Egito, me refiro mais ao mundo. Do mesmo jeito que nós partimos para cima Para conquistar as coisas que nós queremos na nossa vida Deus quer que nós partamos para cima Para conquistar as coisas que ele tem para nós Na vida espiritual Se você se converteu há 10 anos E você continua do mesmo jeito Você está estagnado If you a Christian 10 years ago and you haven't changed at all you've Se você tá pensando em se aposentar como cristão, tá pior ainda. Ah, pastor, não quer fazer mais nada, agora só vou servir a Deus aqui do meu jeitinho. not do anything anymore, Tenho uma má notícia para você. Morrer no deserto. 40 anos de deserto vai enjoar de comer maná pela misericórdia de Deus, mas não entra na terra prometida. Precisamos nos levantar. A igreja, com muito amor eu falo isso, não pode ser refúgio de quem quer ouvir português só. Não, é? não pode ser refúgio de quem quer comer comida brasileira. Não pode ser refúgio de não pode ser agência de emprego para quem quer arrumar emprego. As pessoas que entram por essa porta aqui precisam entender que esse lugar é um lugar de restauração. É uma casa de Deus. É um lugar para buscar a face de Deus. Não, não pode ser lugar para vir conseguir uma esposa ou um marido brasileiro tem que ser um lugar de Deus quem vem aqui tem que entender isso e não adianta a gente jogar a culpa em Deus eles vão olhar para quem? Vão olhar para nós Vão dizer aquele povo é diferente Eu vou dizer a última coisa Nós podemos ser pequenos Mas para Deus nós somos gigantes Você pode se achar um nada Mas Deus pode te usar De uma maneira extraordinária Todo mundo que é pastor Sonha em ser um biligão. Everyone who's a pastor dreams of becoming a Billy Graham. Mas ninguém sonha em ser aquela pessoa que evangelizou Billy Graham. Sabe o que eu vou dizer para você? You know what I'm say to you guys? Quem evangelizou Billy Graham Whoever gave the message e o próprio Billy Graham. É a mesma coisa diante de Deus. É o Tem o mesmo valor diante de They Deus. Porque a matemática de Deus não é a nossa matemática. God, e você pode começar fazendo uma coisa bem pequena. Deixa que Deus te reconheça. Deixa que Deus te reconheça. Porque muitas vezes nós desistimos de fazer as coisas de Deus porque queremos o reconhecimento do homem. Eu vou parar porque ninguém está vendo o que eu faço, ninguém me dá valor neste lugar. Eu vou procurar um outro lugar onde as pessoas me valorizam mais. Essas pessoas acabam voltando para o Egito vira escravo de faraó de novo. E aí, você acha que faraó te dá valor? Não dá, não. No. Mais do que Deus. Deus é quem te valoriza. Like você é uma joia preciosa nas mãos de Deus. Você é uma flor preciosa no jardim de Deus. Deus nos amou Deus nos levantou. Ele agora só espera que a gente lute. Eu não posso deixar de dizer isso. Sabe por que, que Deus queria que eles lutassem? A gente pensa assim, a gente quer que Deus dê a promessa, dê a liberdade, e dê a terra de mão beijada. E dê a terra de mão beijada. In, on an open Não é assim It's not like that. Ele quer que nós lutemos Porque quando nós lutamos Primeira coisa nós damos valor na conquista fight, and thing e, e depois Tem uma coisa muito importante thing, important is, Ele quer que nós lutemos fight, Para que o seu poder Seja manifestado na batalha Para que o so seu poder Seja manifestado na batalha como pode esse povo tão pequeno vencer esse povo tão grande e poderoso? Quem é glorificado nisso? Deus. Ele quer ser glorificado nas nossas batalhas. E nas nossas batalhas, battles, nós crescemos o no nosso relacionamento e nossa experiência com Deus. Às vezes nós queremos conectar, assim, tudo que Deus... Fez, ou tudo que Deus faz sometimes, sometimes that God does or what he does. e tudo que Ele nos dá and that he gives to us, tem que estar 100% perfeito porque se não tiver 100%, perfeito, 100 perfeito ah, não é mais de Deus oh, não é assim não ok? Deus quer que nós lutemos God wants us to fight. nós precisamos entender e o diabo luta para que a vontade de Deus e a promessa de Deus não se cumpra na sua vida. Tudo o que ele faz é colocar tropeço para você parar e querer voltar para o Egito. Vamos ficar em pé. E aí vamos orar. Quem você é em Deus? Quem você é em Deus? Diga comigo, em Deus, eu sou mais do que vencedor. Senhor, nós te louvamos. Vem manifestar o teu poder na nossa vida. Não deixe, Senhor, que fiquemos parados. Nós queremos crescer. Nós queremos entrar na tua presença. Nós queremos, Senhor, conquistar, avançar, tudo que o Senhor prometeu para nós. Queremos te pedir, Senhor. Não deixe, Senhor, que o discurso negativo de líderes venha destruir o ânimo e a fé das outras pessoas. Mas, Senhor, que nós possamos falar como Caleb e como Josué. Tenhamos a mentalidade de Abraão, que possamos sair da escravidão e deixá-la para trás. E adquirir a mentalidade de livre para a Tua presença, Senhor. Eu Te louvo.